Olá guris e gurias, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Dinho novamente com vocês. Tudo bem? Espero que sim, responda os comentários. Mas, estamos aqui no Sky Factory, mas não, não vamos recomeçar a série. Esse é um vídeo de dica. E eu peguei o Sky Factory de base porque esse aqui é um modpack que precisa muito que você nasça, que você spawne, ou que seu mapa seja gerado num lugar que chove. Se você tá vendo ali do lado, a gente tá em beach Eu vou dar até um F3 aqui, ó. Olha lá, bioma, B, beach praia. Não sei se vocês sabem, mas na praia não chove. Então o que é que você faz? Você gera o mapa de novo? Sim, pode até ser, mas seria meio sem graça, porque assim, embora o bioma não chova, isso pode ser um por um lado, porém pode ser bom por outro, porque se não chove, não vai dar lag e não vai te torrar a paciência, porém você precisa de um lugar que chova. Então o que é que você faz se você não quer gerar o mundo de novo? Bom, você pode sair espalhando blocos por toda a imensidão do mapa... Achando um lugar onde chova. Mas, mas, mas a gente é um pouquinho mais esperto, por quê? Eu vou dar a dica de dois sites pra você. Primeiro, descubra a sua semente. É só digitar barra /seed no console. Tum! Não precisa nem de, de cheat mode pra isso. Tá? Pegou a semente, você anota: 66724703245012. Essa é a minha semente. Tá? Aí você dá um Ctrl A, um Ctrl C. Copiou a semente, sai do jogo, dá um alt tab aí, tum, cai no seu navegador padrão. <risos> Beleza, aí a gente tem dois sites que mostram pra gente o nosso mapa, sem ter que explorar. É o Chunk Base e o Mine Atlas. Eu vou mostrar cada um dos dois, mas bem rapidinho, tá? Esse aqui é o Base, esse é mais antigo, esse aqui é um site antigo pra caramba pra saber onde você tá no mapa Aliás, como é o seu mapa E ele também é legal, ele dá umas informações bacanas sobre o jogo, embora esteja desatualizado Tá, basicamente você vem aqui em apps Aí tem um monte de apps legal aqui, ó Tem slime chunk, Village Chunk, papapá, MindShift Mas a gente quer saber de biomas, então a gente vai aqui em bioma Toma. Vamos colar nossa semente com Ctrl V Ou clicar com o botão direito colar, vai E, pum, procurar biomas Tá a gente spawnou mais ou menos aqui assim, ó Bem no meiozinho, em beach, tá vendo? Pro lado aqui tem Deserto e pro outro lado aqui Savana, mais ou menos Aqui assim, ó, pera aí Ah é, faltou a versão, o nosso é entre O 7 e o 8, é aqui Ah, agora sim, não mudou muita coisa não Mesma coisa, Tum, tá vendo? Deserto, beach, praia Que provavelmente aqui é o ponto de spawn, vamos lá ver Ó, 248 84 Dois Tá mais ou menos aqui Foi aqui, ó É mais ou menos aqui que a gente tá, ó Tá, geralmente o meio aqui é onde você spawna Quer ver, ó Dois É mais ou menos aqui que a gente spawnou Tá vendo? Bem no meiozinho É 24884 É por aqui em algum lugar Aqui do lado Tem planícies E do outro lado, Deep Ocean Vamos voltar aqui no jogo Game Mode 1 Pra gente poder ver Vamos ver planície. Ó. Aqui é a praia. Você chegou um pouquinho pro lado só e. Deep Ocean. River. Ó, aqui já chove. Aqui já chove. Beach pra cá. Deep Ocean também. Planice. Aí. Tá quer recomeçar o mapa, cara? Ali te dá tudo Mas O Chunk Base é um pouquinho Basicote A vantagem dele É que tem como você Subir seu mapa pra cá É só Load from Save Aí você vai ter que achar Onde tá salvo seu mapa O meu aqui tá na zona Mas ele tá em uh, Minecraft Curse Instance Aí, tem um monte de modpacks né? Deixa eu pegar Esse Sky Factory 2.5 Que ele tá mais construído Saves Aí você... Manda o arquivo level.dat, se eu não me engano, tá? Abre. Hahaha, <risos> moleque. Era pra ter coisa construída, mas não tem. O outro site que eu acho um pouquinho mais legal é esse aqui, ó. O Mine Atlas. Por quê? Ctrl V na nossa semente Ele te dá um mapa um pouquinho mais bonitinho E te dá o seu ponto de spawn, tá vendo, ó, Você spawnou aqui em beat Ó, 24872 Aqui pro leste, a gente tem as planícies Pro oeste, o Deep Ocean Um pouquinho no oeste, bem na pontinha River Que nem a gente viu lá no vídeo Pra cá tem mais beat, pro norte, pro sul mais beat Mas, ele também te dá isso aqui, ó Ele mostra onde se tem os villars, templo do deserto Ó, templo do deserto Ali, ó, tem templo do deserto aqui, ó que, que ah, não, Jungle Temple. É o templo da, da savana, da floresta. Casa de bruxas, Witch Hunts. Esse mapa não tem, porque nessa versão não tinha do jogo, se não me engano. Slime Chuck. Eita, que o mapa tem Slime Chunk pra caramba. Desert Temples, ó, oh, tá vendo? Desert Temples, Ocean Monuments. Ah, olha, tem monumentos tô sendo. O Mine Atlas eu acho um pouquinho mais completo. O negócio é que não tem como enviar o seu mapa pra lá. Então assim, fica na escolha de vocês. Ah, em detalhe, o Mine Atlas só pega do 1.8 pra cima. Já no Chunk Base você consegue alterar que a versão pro mais antiga, pra versão... Pocket pra versão do Xbox, do Playstation, enfim. É, é bacana, velho, é bacana. Então, galera, é isso aí, eu sou o Dinho, essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado muito, se você gostou, clique no gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva. Ah, e se não tiver gostado, diga nos comentários, porque eu não tenho bola de cristal pra saber o que se passa nessa tua cabacinha. Aí ah, é isso aí, galera, eu sou o Dinho e eu fui, tchau. Legal esse tchau do final, né? Tchau. Gasão. Aqui nessa mesa de bar. Uma... É isso aí, galera. Tchau.